O que você fazendo, filho? Pai desoss... Vai desculpa. Não, foi querendo! Você pode Seu sorte! Foi querendo! Tompa! E não sabe fazer outra coisa além de chorar? E é... você não sabe fazer outra coisa além de bater? Como não vou te bater? Você está me jogando óleo na terra! Acontece que o senhor ficou aí atrás de mim quando eu tava jogando terra assim, Como né? Pode, é isso, né? Eu <risos> ah, não vou fazer mais. Isso não vai ficar, Cissa. Que Vai bater TV? Não! <risos> Quinha! Isso que fez se chama religião! Corre! Vê se procura se portar bem! <risos> E ninguém tem paciência comigo! Jogando toda essa terra aqui no pátio! Está bem! Ante as suas carambolas! E tem mais uma coisa! Procure... Ué, ué, ué, BRB. procure que nada lhe entre nos olhos! Sim, acho que tem certeza do que disse! Cês ah, ah, ah. Olha que enxache! É Eu tenho! Tô sim! E não hum. te dê! Que eu nem queria, porque eu tenho dinheiro e também vou lá comprar o meu O oh, sim! Olha, se você não tem dinheiro pra comprar um oh, sim Não é? Agora ainda não tenho, mas eu vou ter milhões. E como? Ai, Ai cale se cale se cale se você me deixa bunda mole! Ninguém tem paciência comigo! Ah! Me diga! Não quero o meu oh, sim E vai me dar? Não! Que bosta, hein? Belícia. Bem, ei, dois, três, dois. Ei, güi. BR BR. É por isso. Ai que porrico. Ai que porrico. Que burro Pois agora eu te agarro pela cabeça assim no pescoço. O que que tá pensando em fazer com isso? Spike! Chuchu terra no meu oh, Sim. E depois queria me dar uma surra daquelas Você vai ver só agora! <risos> Toma Spike! E não se misture mais com essas Alha <risos> Mãe não pode né? E da próxima vez Vai mas... comer um macarrão nas quintas! Nessa sadruga. droga? Toma! <risos> <risos> Já, o que eu tô perguntando é por que está chorando Porque seu pai me bateu Sinto tanta pena Olha, eu te ofereço o meu algodão <risos> Olha, quinha Eu comprei outro sim. Hum. Bosta Spike <risos> O algodão que jogou e pisou ELE é MEU! E o que te interessa, hein? Olha, Olha, você não viu onde eu deixei meu chapéu? O senhor deixou aí. E agora, o que há com eles? Estão brigando. Ora essa... Estão brigando... Eu só gostaria que... <risos> Mas tinha que ser o um Xax! Ah!